Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite. se você não está inscrito nesse canalzinho, beleza, Juju, beleza, se inscreve agora, né? Vamos esperar a pessoa se inscrever um pouquinho, aê, não se inscreveu não, mentira. Deixa seu não. like também, pelo menos, é, comenta no canal, e pra compensar o último vídeo que era muito ruim de um quiz que a gente nossa, fez, nossa, que era quiz de casamento de assalto lá, não sei o que era o que, que não era assalto, né? Que era crime. Crime, não, era, não tinha crime nenhum, né? E agora a gente vai compensar por fazer um quiz de Pokémon, porque não tem como ser ruim. Não tem como ser Pokémon ruim. Pokémon sempre bom. Olha o título. Qual Pokémon feio representa o seu estado de espírito? Então, aí já pode ser ruim. O meu vai ser o vai ser Opsider, com certeza. Mas o daqui é feio ou onde? Ah, ele é estranho, pô. Mas não sei que Pokémon que é feio. Ah, não sei. Vamos, vamos descobrir. Ah, já vou me decepcionar. Vamos já descobrir. tô vendo, já. Olha ah, o subtítulo. Tenho certeza que você já se sentiu como Pikachu derretido. Derretido? Então vai ser uns bagulho Ah, assim, então é feio de distorcido, será? Vai ser de Pokémon distorcido. Qual criatura brasileira seria um ótimo Pokémon? Meu Deus. Vamos lá. Oh, Ai, meu Deus. O oh, Viralata Caramelo, o oh, louro José, chupa c*** de Goiânia. Vou ter que usar pijão. Não, Goianinha. Que, que imagem é essa? Que Deve ser esquisito. algum vídeo de sexo que vazou de alguém, ó. É chupa alguém... De Goiânia. Galinha Rafinha? Como assim? Galinha Rafinha? Que galinha é essa? Vamos lá, eu vou escolher. Ah, não sei o que eu vou escolher. Quem que viraria um Pokémon? Pensa no Pokémon. Ah, vai ter que ser o Viralata lata com uma, com uma, com uma, caramelo? Ah, não, eu vou de Louro José. Louro José? Ah, meu, Achei... ia é um Pokémon engraçadão. As chupa, cores legal. é tipo do Trickle lá. é umas cores legais. Chupa cor de Goiânia, né? Vai, vai, vai, vai. O produto foi. Mas tem corpinho todo. Pô, tô ligado. Ah, qual produto Pokémon foi mais icônico? Taso, álbum de figurinhas, miniaturas que vinham na tampinha do refrigerante que a gente tem até hoje. Nós temos muitos. Ou taso metalizados. Tazos metalizados. Não, aí eu entrei um dilema. Porque eu amava o álbum do Pokémon. Eu, ah, tive... eu também. Faltou uma figurinha pra completar. Eu fiquei pé da vida. Mas viu? não tem entretenimento, né? O taso você não. joga. Tá, eu vou de Tazo Mas mentalizado. as miniaturas eu tenho até hoje, eu gostava muito, então pra mim é miniatura, eu claramente. Tazo mentalizado. Mentalizado. Mentalizado? Mentalizado. Mentalizado. <risos> mentalizado? Eu vou de miniaturas porque eu gosto muito, eu tenho muitas até hoje. É verdade, tem mesmo. Qual habilidade você gostaria de ter? Produzir eletri é, eletricidade para carregar o celular, produzir calor para esquentar a marmita, produzir pedras de gelo para refrescar bebidas, ou produzir água para tomar banho quando quiser. Mas calma aí, produzir água, eu posso beber água também? É, é isso, né, cara? Nossa. É vida eterna. Vai, vai espero, você é, produzir escolhe. água, pô. Imagina o dia que explodir água ficar carão, a gente vai ter água, a gente vende água e fica ali. Porque aí eles estão me perguntando se eu prefiro um pokémon elétrico, um de fogo, um de pedra ou de eu água, né? Eu sempre de água. Sempre frio de água? Sempre é com o Squirtle. É, eu vou de água porque pela descrição é isso, mas eu sempre no de fogo. É, escolha uma versão do Pikachu surpreso. Surpreso. <risos> Nossa, tem tenho um com ah, lasers eu vou aqui, do... ó. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou do primeiro, porque do é clássico, primeiro. É, é clássico. Clássicaço. Clássicaço. Eu vou com lasers aqui, é, ó, o maluquinho tá... tá louco. Não, tá com laser, o, o olho, olho tá embaixo. trocado. Eu tô ligada, mas parece que parece o olho já... laser. tá bem surpreso. E por é... fim. Escolha um solo bem brasileiro para fazer uma batalha Pokémon. Ladrilhinho vermelho é clássico, isso Nossa, daí. Nossa, muito. Pedrinha de estacionamento, campo de futebol de terra ou asfalto? O asfalto ali, o Ony que já deu ele Com certeza, é marquinha dele ali. Agora eu vou pela lógica. Como eu já escolhi o Square, o oh, um negócio de, de água, eu, também escolhi. eu vou na terra então para poder né, já criar plantas. Eu devo ter. Não, eu iria na de pedra, não? Não, eu iria não. na água, pô. Pokémon de pedra de água com pedra água. não acontece nada. Não é água, mas o mais próximo da. Eu. Eu iria nesse aqui de pedrinha. Nossa, eu cara. Vi meu, eu vi meu Pokémon já. <risos> ah, você pegou o que o cara falou na descrição. É, eu tinha um Pikachu derretido. Que da hora! <risos> Ao menos uma vez na vida você já se sentiu como um Pikachu derretido. Tadinho, olha! Ele... Ele Ele tem um semblante cansado e um olhar desesperançoso. Mas fique calmo, porque hoje os iguais estão chegando. Tadinho, ele tá tudo acabado. Nossa, muito que eu nas calças e Hum, será que saiu alguma coisa? Eu tô derretido. Recentemente teve, né? Recentemente teve, por isso que eu lembrei disso. Não, não, eu sou muito legal. O que ah! é isso? Eu tirei o um squirrel chateado. Que. Nossa, dá muito surgiu Eu não sei, mas ele tá chateado. Tá, tá rindo, tá rindo. De... É que ele tá assim: hum. É, tá meio cabisbaixo. Quando você estiver se sentindo cabisbaixo... Lembra? eu falei desbaste se que quando né? eu chateado também passa por essa barra às vezes. Ah, não, o seu foi mais legal. Não, meu Pikachu tá derretido. O seu, o seu foi o muito mais legal. O seu foi muito mais o legal. O Squared derretido seria não parecia, mais legal. Eu parecia, mas o seu foi mais legal. Ué, realmente, realmente, realmente. Não, dessa vez você ganhou. Normalmente os meus são mais legais, mas hoje você foi mais <risos> o legal. O Pikachu derretido foi, foi muito... Qual que era que o Coloco falou, de que se Você sempre quis tirar um Pikachu derretido. O Pikachu derretido foi o que você tirou. Tenho certeza que você já se sentiu como um Pikachu derretido. aí, tá vendo? Você se sentiu tanto que você tirou ele. Eu tirei ele. É isso. É. Eu já me senti assim também, tá tudo bem, valeu. Eu disse, Pokémon nunca vai ser ruim. Não, porque vídeo de Pokémon, qualquer coisa de Pokémon, porque começou com o Viralata Caramelo. É. Então a gente já sabe que o vídeo vai ser bom. Vai ser bom. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que logo, logo vai sair mais quizzes aí da vida. E toda terça quinta e domingo. Tem vídeo novo no canal, às 18 horas e toda... Bati aqui. E toda quinta tem vídeo do Johnny. Journey. Johnny's Journey, eu não sei nem falar o negócio. Aqui no canal também. Acho que eu nunca anunciei os vídeos, né? Nem as datas. Acho que não. Primeira vez que eu fiz isso. Parabéns. Então, acho que se eu fosse você eu assistiria. Vamos.